Então, o que é a PNL que muito se fala, pouco se explica? PNL, Programação Neurolinguística. Podemos dizer que todo ser humano veio com ferramentas suficientes para alcançar os objetivos que quer alcançar. E sim, desde vida amorosa, desde relações financeiras, profissional, relacionamento como um todo e muitas vezes para inteligência emocional. Sim, acontece que nós não viemos com um manual, mas a PNL vem desmistificar em qual momento você construiu aquilo para que você possa desmaterializar. Isso mesmo, trauma, pânico, fobia medo, limitações, crenças limitantes, tudo aquilo que faz com que você se mantenha do jeito que você está. Mas se isso não estiver sendo útil para você, existe uma forma de ressignificar. E ressignificar é dar um novo significado para algo ou para alguma pessoa. Então, quando nós trabalhamos através da PNL, que é a programação que vem através dos seus neurônios e que muitas vezes foi registrada em impregnada através da linguística de alguém. Por isso, programação neurolinguística. Imagine que você é um computador e como todo computador novo que vem sem os softwares que são os programas que fazem um bom funcionamento o computador vem apenas com hardware que é todo o sistema que vai operar e aí você vai lá e compra um software e instala para funcionar o Windows XP que seja ou compra um software para instalar um programa de antivírus, que seja, vai lá e compra outro software para que faça funcionar uma outra programação no computador. E você funciona exatamente assim. Então, se você quer instalar um novo comportamento, quer começar a desenvolver o hábito de ir para a academia, você precisa instalar um software e um terapeuta programador vai executar esse software no seu hardware para que você consiga operar de uma maneira assertiva. Ah, você tem medo de barata? Isso é um software que já veio instalado. Então, o operador de PNL vai fazer o que? O que um, um técnico de informática faria, né? resetar reprogramar ou diagramar né então eu dou um novo significado para aquilo que faz com que você tenha medo e assim esse medo perde força e você toma coragem para fazer aquilo que precisa fazer até uma simples gagueira que a maioria das pessoas acredita que o gago que nasceu gago não consegue deixar de ser gago mas sim é possível desprogramar também é um software alergia também é um software e é possível desprogramar assim como problemas de saúde problemas financeiro problemas de relacionamento amoroso problema com seu pai com sua mãe com seu filho tudo isso é possível programar, identificando qual é o software antigo e reinstalando, fazendo assim um backup da sua genialidade, que é a matriz. Todo ser humano veio para fazer a diferença no mundo, veio para ser feliz, mas alguns deles não sabem qual é a ferramenta ou o software que está rodando aquela programação. Então vem comigo que eu vou te ensinar a desinstalar esse programa e reinstalar um novo, para que você tenha sucesso em todos os setores da sua vida. A todos, muito obrigada, paz profunda e faça uma excelente vida.